Blog do Edgar Ribeiro é, Mais uma postagem Nesta Nesta tarde De domingo é Sobre Essa interferência Do poder legislativo No poder executivo é, Estudando é, Três ações Despachadas pelo pelos ministros do STF, se constata algo bastante interessante, além do, das, das petições é, que foram é, colocadas lá. Então, o que, é que nós vimos aí? O que causou pânico em alguns do STF e na bandidade parceira do Congresso Nacional? Vamos aos fatos e prova... E a decisão de Lewandowski... Que denuncia os colegas de corte... Então... O, o, o Bolsonaro... Ele... Bolsonaro... No dia 24... De abril... Ele soltou uma frase... Que causou um desespero no Congresso... E causou um desespero em alguns ministros do STF. E que frase foi essa? E que desespero é esse? Vamos aos fatos e às provas. Então, nós temos que... Aqui é a postagem, né? Blog do Edgar Ribeiro. E aqui nós temos a postagem O que causou pânico em alguns do STF E na bandidade parceira do Congresso Nacional Vamos aos fatos e prova E a decisão de Ilan que denunciou os colegas da corte Vamos aos fatos Aqui, só para ilustrar É a proximidade que tem em Moro de... De Alexandre de Moraes né? que uma ilustração ele pergunta para Alexandre de Moraes ele quer relatório da PF e agora ele se referindo a Bolsonaro e numa decisão de Lewandowski Lewandowski diz que não vai se meter nesse imbróglio. mas vamos aos fatos os fatos são o seguinte, no dia 24 de 4 de 2020, o Presidente da República, Jair Bolsonaro, disse, sempre falei para ele, ele está se referindo para o Moro, para ele, Moro, não tenho informações da Polícia Federal, eu tenho, eu tenho que todo dia ter um relatório do que aconteceu, em especial nas últimas 24 horas, para poder bem decidir o futuro dessa nação. Olha, essa frase de Bolsonaro foi a que causou rebuliço. Para poder bem decidir o futuro da nação. Quando Bolsonaro disse essa frase, a correria foi geral, junto ao STF e junto a, aos parceiros que tem no Congresso, a turma da bandidagem. E aí isso causou uma preocupação muito grande, causou uma preocupação muito grande porque Bolsonaro queria informações. E essa desconversa dele de que Bolsonaro queria informações de inquérito de pessoas físicas, Negativo. Bolsonaro quer, quer informações acerca de todos esses esquemas que fazem na nação desvio de recurso público, desvio do dinheiro para a, o combate ao coronavírus. Então a frase de Bolsonaro final é. Especial nas últimas 24 horas, para poder bem decidir o futuro da nação. O eu, eu, Bolsonaro disse, olha, eu estou precisando de informações da Polícia Federal acerca de que vocês estão investigando, sobre é, aplicação dos recursos, sobre todas essas essas armações de governo de Estado sobre essas denúncias constantemente que saem nas redes sociais na imprensa eu preciso de informação dessas coisas mas tudo bem então quando Bolsonaro disse, para poder bem decidir o futuro da nação é nessa frase que a turma do, do Brasil Corrupção acendeu a, o alerta e correram para pedir Impedir Bolsonaro Pois a frase mostra a intenção do presidente Saber que esquema tramo contra o futuro do Brasil Bolsonaro Sempre pedindo para o Moro Eu preciso saber o que está acontecendo Todo presidente de todo o país Tem seus serviços de... Os países têm seus serviços de investigação Tem a sua polícia E o chefe da nação precisa saber do que está acontecendo Ter relatório de tudo quanto é situação Que diz respeito ao interesse público É de interesse público saber... É, como é que está o combate ao tráfico, é de interesse público saber como que a Polícia Federal se está ou não está investigando aos larápios que diziam recurso público, é interesse da população saber o resultado disso, é o interesse do presidente como responsável pela administração pública federal saber detalhes de tudo, de todo o controle do país controle administrativo então essa desconversa é, de relatórios de querer relatório particular ou é, perseguir alguém o presidente da república precisa saber é, como que está o controle do país e, e sim se tiver esquemas grandes de, de modo de, a inviabilizar a administração pública ele precisa saber sim mas continuando aqui só foi Bolsonaro soltar a frase para os bandidos políticos se movimentarem de maneira impressionante junto aos parceiros do STF, com várias acusações de que Bolsonaro cometeu os mais horrendos crimes. E aqui nós vamos ver é uma.. Nós vamos ver uma sequência de atos combinados. Só foi Bolsonaro dar essa alerta, que queria decidir sobre o futuro da nação, a turma da bondidade se combinaram e entraram em ação. Então nós temos aqui, olha aqui, petição 8800, recebida no STF no dia 24, às 13 horas, essas, essas petições aqui são acusações contra Bolsonaro Então enxovalharam é, é, Encheram o STF De petições direcionadas a vários dos ministros Para ver em quem colava No mesmo dia Às 15 horas Um dado de segurança Foi recebido No, no STF também acusando o Bolsonaro de vários crimes, muitos crimes. Depois, no mesmo dia, às 16 horas, outra petição dada entrada no STF, mesmo dia da declaração de Bolsonaro. No mesmo dia da declaração de Bolsonaro, às 17 horas, outra petição. Cada petição dessa tem um, uma pessoa diferente. É, todo mundo encubido Copiado e colado E tenta com esse ministro Tenta com aquele outro E vai tentando até chegar naqueles Que nós precisamos Esse é que é o esquema De distribuição em tribunais no Brasil Vai distribuindo, distribuindo Com o mesmo, mesmo pedido O mesmo modo de pedir Os mesmos argumentos Até chegar àquele que Está no combinado porque essas petições elas são sorteadas e nunca, às vezes, não, não encaixa naqueles que ministros ou juízes ou, ou desembargadores que a, aquela parte está querendo então a petição é, 8802 também no mesmo dia às 18 horas nessa petição né, é, foi incluído o inquérito em que Celso de Melo se apressou para ouvir o Moro. Foi, Ele tinha decretado 60 dias para ouvir o ministro e depois ele teve é, a visita nos autos do processo do que ele chama de ilustres congressistas e atendendo... O pedido, recomendação desses ilustres congressistas Celso de Melo manda imediatamente ouvir o Moro é, Dando um prazo de, de cinco dias Mas m, m, nos bastidores mandou apressar e, e ele foi ouvido neste sábado Nesse sábado que passou Outra petição, essa foi dada dia 25, às 12 horas Outra, dia 27 às 7 horas. Outra, a dia 28 às 18 horas. E tem aqui que é um mandado de segurança que foi despachado por, por Alexandre de Moraes, que foi dado entrada na madrugada do dia 28 do 4 de 2020. Vamos. Ah, os fatos Continuando No dia 24, 27 do 4 Às 21 horas da noite O ministro Celso de Mello instaura inquieto A pedido da, da Procuradora-Geral da República Para Moro acusar Bolsonaro Depois Atende ilustres Congressistas E é avisado que tem que apressar o golpe Mandando ouvir imediato E secretamente Moro que entrou no governo já com a recomendação de grampear Bolsonaro Traindo a confiança do presidente e dos brasileiros Ou seja, pela, pelos fatos que são narrados pelas notícias que se tem Se Moro entregou para a Polícia Federal é, conversas com, do presidente da República é, de 15 meses significa que ele já entrou intencionado em grampear o presidente da república e esse essa combinação dele pode estar junto a várias pessoas inimigas de Bolsonaro, inimigos políticos de Bolsonaro, como também nós temos aí, ele tinha assessor, assessora ligada à Rede Globo e vai se saber que esquema monstro é esse para inviabilizar um governo. É... Essa coisa tem que ser apurada. Os fatos estão aí, eles são detectáveis, eles são fáceis de ser encontrado, que até um leigo como eu encontrei. Em seguida, no dia 29 de 4 de 2020, é a vez do ministro Alexandre de Moraes, que numa decisão teratológica, decisão teratológica é uma decisão absurda na, na linguagem jurídica, ele invade a competência do presidente da República e impede a nomeação do diretor da Polícia Federal. Moraes baseia sua decisão em Fuxico e disse-me-disse disse, de Moro a Globo, inimiga declarada do presidente da República. A decisão do ministro No próprio bojo da decisão dele Na fundamentação da decisão dele Ele diz que Os fatos que ele enxergou Como plausível Para a sua decisão é, Estava em narração do ministro é, Moro a, a Globo Ou seja a, a, Fuxico, né? a Fuxico Ou seja, não são é, Coisas palpáveis Não são provas é, documentais não são provas suficientes para a concessão de uma liminar e a suspensão de nomeação é, de competência da presidência da república agora pasme com isso aqui é, mesmo antes de Celso de Mello e Alexandre de Moraes no dia 24 de mesmo antes de, de Celso de Mello e Alexandre de Moraes dar as decisões deles, no dia 24 de abril, o Ministério, o ministro Ricardo Lewandowski, despachou o mandato de segurança número 37093, com a seguinte decisão. Do que se tratava esse mandato de segurança? Esse mandato de segurança, um deputado entrou com um pedido no Supremo pedindo que o decreto de Bolsonaro que desligou, que exonerou o, o diretor da Polícia Federal esse decreto ele fosse é, anulado pelo Supremo o Lewandowski desconfiado desse, desse negócio e percebendo que isso é uma trama muito grande ele não quis se meter nisso, até por enquanto ele não quis se meter Olha o que ele diz no julgamento da do sua, olha o que ele diz na sua decisão, ou seja, é, as equipes de Bolsonaro também não, eles não, não, ele não acompanham os detalhes do despacho dos ministros, senão o presidente teria bastante informações é, para se defender e para mostrar as armadilhas e, e toda a trama por trás de tudo isso. O Langandowski disse o seguinte, trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por Aliel Machado Barque, deputado federal, pelo Estado do Paraná. Olha de onde é o deputado, usado para fazer essa petição, do Estado do Paraná. Contra ato do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, com com Consubstanciado No decreto de 23 de abril de 2020 Que exonerou Maurício Leite eh, Leite Valeixo Do cargo de diretor-geral Da Polícia Federal Do Ministério da Justiça E Segurança Pública Esse é os fatos Levados ao ministro Lewandowski Agora, olha o que ele diz É importante deixar consignado Ainda que no, dia do, de, no que diz respeito ao método deste mandato de segurança, que no regime republicano há uma partilha do poder de forma horizontal entre o legislativo, o executivo e o judiciário, independentes e harmônicos entre si. Artigo 2º da Constituição Federal, o ministro Lewandowski está dizendo e Eu, no mérito desse mandato de segurança, não posso invadir as competências do Poder Executivo e nem do Poder Legislativo Porque há um impedimento que está no artigo 2º da Constituição Federal. E ele diz assim, de modo a exigir a atuação do Poder Judiciário em face de atos emanados dos poderes legislativos e executivos. Apenas em situação excepcionalíssimas, apenas em situações extremas, o, o, o ministro ou o Supremo Tribunal poderia invadir a competência de outro poder. Disse mais Ricardo Lewandowski, entretanto aqui não se está a falar de exoneração de ministro do Estado, mas de diretor-geral da Polícia Federal, e ele diz aqui que esse cargo de diretor da Polícia Federal é um dos principais cargos do Poder Executivo Federal. Configurando como um ato do chefe da administração pública federal, que é presidente da República, Jair Bolsonaro, o qual presume-se legítimo e verdadeiro até que se prove em contrário, ou seja, Lewandowski não aceitou como prova as declarações de Moro de que do disse me disse, o presidente me disse, e o presidente disse que não tinha falado outra coisa. Então isso não é prova suficiente para deferimento de liminar e mandato de segurança. E aí diz o seguinte, dessa forma não seria possível avançar neste mandamos Mandamos a um mandato de segurança Para discutir com base na fala do ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública Na data do dia 24 de quarto de 2020 Se o presidente da República atendeu os requisitos constitucionais e legais Para a consecução do ato de exoneração vergastado ver Para chegar-se à conclusão de que o decreto 23 de 23 de abril Contém os vícios apontados Facia necessário Incursão fático-probatória Ele está dizendo Não é possível avançar Ou seja, decidir esse mandato de segurança apenas com base Na fala do ministro Moro Isso é que o, o O Lewandowski está dizendo aqui E ele diz Que no mandato De segurança não foram é, é, Anexado é, é, prova, fatos e, e provas. E ele diz mais, com efeito esta corte em, sucess, em sucessivas decisões, a exemplo daquela proferida no recurso extraordinário 260. 9, 464 do Distrito Federal, de Relatoria do Ministro Celso de Mello, já assinalou que a liquidez e a certeza do direito capaz de autorizar o ajuizamento do mandato de segurança é tão somente aquele que concerne a fatos incontroversos ou fatos que não têm é, é, que não falte provas é fatos contestáveis de pleno, mediante palavra literal, mediante prova literal inequívoca. Ou seja, não basta um disse-me-disse -disse, ou uma alegação verbal. A prova tem que ser concreta. Ela tem que ser concreta. E o senhor ministro... É, Alexandre de Moraes se embasou num disse-me-disse tomando uma, uma, uma decisão de ativismo judicial e prometendo num poder que ele não deveria fazer isso, uma decisão monocrática é, atropelando a Constituição Federal e atropelando o poder do presidente da república e no final Lewandowski diz, isso suposto nega o segmento a esta impetração prejudicado o exame da liminar, publique-se Brasília, 24 de abril é, ministro Ricardo Lewandowski relatou, portanto esta é uma situação é, a situação em que se se deu esses fatos, é de intermissão de ministro do STF é, nas questões do poder executivo, é, por trás a uma nítida trama de golpe contra o atual presidente Jair Messias Bolsonaro.